Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao especial de 10 anos de Pinguim 10. São 10 anos de histórias que podemos agora contar e recontar várias vezes para vocês. Nós teremos agora muitas notícias de parceiros, amigos, desenvolvedores de jogos e também outros parceiros que vão dar algumas notícias bem legais para vocês. Nós também vamos ter alguns diversos anúncios aqui do canal Pinguim 10, nessa apresentação que a gente quer tanto celebrar com vocês e agradecer a vocês os incríveis 10 anos que passamos por aqui. Sem mais delongas, vamos conferir quais são as novidades desses parceiros e as próximas coisas que vão ver aqui no Pinguim 10 Vamos lá? RPG Aventura, suspense e signos é o que você vai conferir nesse jogo feito pela Kellen Kiel. Big Sigan, Girl with Three Signs é um jogo de RPG com mistura de aventura e suspense, é a história de uma garota que se chama Luna, ela acorda no parque e descobre que ganhou os poderes dos signos, a Luna irá descobrir que ela não está sozinha e que existem inimigos que querem destruir as pessoas com os poderes como a Luna. Mix Girl with 3 Sigan, está disponível na Steam, de forma gratuita exclusivamente para Windows PC. Essa é para quem gosta de explorar. Que tal o MMORPG 2D Free-to-Play? Então... Vamos ver juntos? Nuriak World é um jogo para PC MMORPG 2D que se passa em um mundo medieval, com magia e fantasia. Apesar do gráfico, o jogo é muito divertido e tem missões, boss, áreas para explorar, além de diversas possibilidades de builds e sets. O jogo tem 9 classes interessantes, cada uma com sua função. E que eles também estão trabalhando mais em uma versão mobile. Baixe, jogue, divulgue e se divirtam com o jogo. Ele está disponível no link aí na descrição. Você pode ir e chegar e se divertir para a computadora. Você gosta do estilo cyberpunk? Então, meu amigo, chega nesse jogo com a arma na mão, porque é hora de se divertir. Bem-vindo a Escape Planet 17, é um jogo de ação, cyberpunk, plataforma, onde você poderá interagir com outros personagens com características únicas. Use suas lutas, também arremesse coisas, hackeie, enfim, utilize diversas coisas para resolver os seus crimes, defenda os inimigos e escape do planeta. Escape Planet 17 estará disponível em dezembro de 2020 na Steam. E não esqueça, tem uma demonstração por lá. Hey galera, vocês estão vendo que agora o Pinguinês tem um novo ícone. Então galera, esse ícone foi feito pela Tate Creations, tá bom? Que é uma artista sensacional, tá? Ela é daqui da minha cidade, ela fez, eu comissionei para ela. E tá aqui o um anúncio oficial aqui que ela mesma colocou sobre os preços dela. Tá, vocês podem falar com ela, ela é bem tranquila e vocês poderão ter suas próprias artes super tops ao estilo dela. Assim como o Eixo pinguim que está aqui no ícone, tá bom? Muito obrigado a, a Tei por né, se por estar aqui conosco, aqui nesse evento e... É claro, pelo ícone, que afinal de contas ficou super legal aí esse ícone. E é isso, deem uma visitada aí no, nas redes sociais delas que estão aí na tela. E é isso, partiu o próximo anúncio. Agora vamos aos nossos parceiros da MPG. Pera, pera, pera, pera. Não? Produção. Produção. Ô oh, produção, produção, o que que tá acontecendo? É RPG mesmo? Não? Então é o quê? Bem, eu não sei, mas vamos ver o que vai dar. <música> Seja bem-vinda, Seven Wises, o mais novo nome da MP Games Online. Isso é mesmo? Agora ela tem um novo nome e ela também está com uma cara muito melhor. Agora está mais moderna para você. Você poderá ter mais funcionalidades para você poder jogar nos seus jogos. E é claro, você vai ter muito mais versão. Seven Wises está disponível em beta e você pode acessar em sevenwises.com ou o link que está aí disponível na descrição desse vídeo. Tem as contas, elas não estão liberadas ainda, mas você pode visitar o site tranquilamente. Caso você seja um desenvolvedor como nós da InstaL, a gente recomenda que você aguarde um pouco, pois as contas ainda não estão liberadas. E assim que for liberado, nós vamos colocar todos os nossos jogos por lá, para que vocês possam migrar também todas as suas aventuras nos nossos jogos. Seven Wises é completamente gratuito de se acessar e você pode ficar à vontade para acessar. A gente recomenda muito o jogo You vs. You. Eu tenho certeza que você vai passar raiva como eu. Então é isso. Muito obrigado pela parceria Seven Wises. E tem mais notícias sobre ela durante essa noite daqui. Então, eu fico com vocês para o próximo anúncio. Agora é a hora, pinguina. É a hora que agora a gente vai chegar e celebrar estes 10 anos de canais tão fantásticos e incríveis. Agora é a hora que vamos começar a falar um pouco mais dos anúncios que vêm aqui para o 10 no ano de 2020 e 2021. As séries que você tanto gosta vão começar a ser lançadas agora, em novembro. Isso mesmo, serão três séries não originais Pinho 10 que vão estar chegando agora no próximo mês. Você vai conferir algumas coisas delas e vamos ver o que vocês vão gostar. São três trailers que a gente tem para passar aqui. A gente vai passar algum deles e a gente vai dar alguma informação extra. Então, vamos lá, vamos conferir o primeiro trailer. Jogar Skyrocket, né? Vocês já viram aí a introduçãozinha nossa? Estão vendo aí a animaçãozinha com vocês? Então vamos lá, nossos jogos BR vão começar. Não joguei até agora. Só tinha jogado a demo. Inclusive a demo é bem boa, viu? Vocês podem jogar a demo, muito mais. O trailer que você acabou de conferir é da mais nova série Jogos BR segunda temporada, porque a primeira foi lançada entre o ano de 2015 e 2016. E muita gente gostou dele. Agora a gente vai estar tá trazendo uma temporada completamente nova. Com novos jogos e novas alegrias. Que vai começar a ser lançada agora em novembro. Então eu não perderia de forma alguma. Aproveitando a gente gostaria de dizer também que a gente encerrou. Hoje. O Mistério da Lata Rosa, 50% no Wattpad. Você agora pode ler a história completa, do início ao fim. E depois dessa apresentação, tem um capítulo extra, um pós-créditos aí pra vocês. Isso mesmo. E não, não, não, não, não. as notícias não acabam por aí. Temos agora para anunciar que um novo Mistério da Lata Rosa já está pronto. E vai ser lançado também no mês que vem. Olha só que notícia legal! Completamente novo, o universo rebootado de O Mistério da Lata Rosa chega dia 7 de novembro. E as demais datas a gente vai falando depois no futuro. Eu espero tanto que vocês gostem desse reboot feito com carinho. Mas agora vamos pro próximo trailer. Olá pessoal! Patrick, essa animação não ganha. Não dá, não, velho. Tudo bem que esse aí ele tem uma defesa caceta, né? É incrível, né? Rana Barbera, seus tempos lá, mais de Ouro. Eu tô gostando da premissa também. A premissa Sim. tá, tá simplesmente perfeita. Sim, é incrível. A série que você acabou de assistir é a série de Reacts. Uma série comum onde a gente vai ver algumas coisas estranhas pelo mundo. Algumas coisas que vão levar talvez a criatividade. Enfim, eu acho que vai poder te ajudar aí nas suas criações com as ideias mais malucas e interessantes que a gente achou pela internet. A série de Reacts também chega em novembro. E outra coisa também vai chegar em novembro junto com a série. Dia 10 de novembro chega... Rocker vs. Ballet completamente rebootado. Não é remake, não. É uma série completamente nova. O reboot completo de Rock vs. balé chega de um dia 10 de novembro. Vai ter mais novas histórias, mais novas aventuras que vão fazer parte da vida dos dois irmãos. Mais novas brigas para eles poderem também se enfrentar, né? É, esses dois não param de brigar mesmo. Ok... <risos> Rock vs Ballet Reboot chega dia 10 de novembro no Watchpad, completamente de graça. E agora vamos para o próximo anúncio. Olá pessoal, como vocês? Aqui fala é o e sejam bem-vindos ao jogo a in Time. Vamos começar a dar uma aventura. Tô correndo! Tô correndo com essa velhina! Vamos lá! Olá a todos! Deixa eu ver, agora eu tava pra quebrar esses negócios? Aquele negocinho de tempo. É, eu vou um Eu acho que é engraçadinho esses... Agora para os fãs que gostavam de conferir as coisas entre 2015 e 2016 no canal Pinguim 10, vão ficar felizes com uma mais nova série não original que está vindo no futuro. Etc. Enfim, vocês podem me dar os objetivos que vocês quiserem. Então vamos começar aqui, Minecraft Curtinhas. É isso aí! Pequenininho, né? Minecraft Curtinho 2 vai estar em gravação pelos próximos tempos aí. Então fique atento porque a gente pode fazer live de algum, em algum momento aí para a gente gravar Minecraft Curtinho 2. um pedido muito grande de algumas pessoas aí ao longo desse tempo. Minecraft Curtinho 2 vai pegar exatamente a mais nova atualização do Minecraft, isso mesmo, aquela grandíssima atualização que tivemos agora há pouco tempo. Pois é, amigos, além de tudo isso que a gente falou, a gente tem para anunciar duas coisas, que não tem um trailer especificamente, mas que vocês vão poder conferir no futuro. A gente vai ter a série Ideias Criativas, que a gente vai mostrar uma ideia em cada episódio. E a gente também vai ter a série de Game Dev que vai apresentar uma coisa muito especial sobre o próximo projeto que a gente vai anunciar aqui. Tá bom? Bem galera, é, como vocês acabaram de ouvir, vai ter ainda mais um anúncio. Mas ele vai ser postado à parte dessa apresentação. Você poderá conferir ela no canal Pinguim 10. É uma surpresa bem legal e ela pode estar saída a qualquer momento depois disso aqui. Então... Fica ligado no canal, que vai sair ainda hoje, não se engane, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, por ter acompanhado. A gente vai ter a apresentação da Install apenas agora no dia 15 de novembro, na Install loading, para celebrar o aniversário da Install, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e eu vejo vocês na próxima. E é claro, não esqueça de ser feliz sempre. Chao, chao.